Olá, população uma prensa, Tivemos mais um episódio de chuva de granizo aqui na cidade. Já passamos no dia 26 de dezembro, mais de 1.200 pessoas atingidas. E agora, no dia de ontem, mais em torno também de 1.500 pessoas. A gente calculou que foram atingidas, 1.500 famílias foram atingidas. Estamos aqui na Defesa Civil realizando os cadastros para fornecimento de eternites. O governador de Estado, Carlos Moisés, já entrou em contato comigo já nos fornecendo todo o apoio e suporte com enternitos para a compra de enternitos e estamos aqui agora distribuindo as, as, as lonas necessárias para a cobertura emergencial aí dos da, das casas e já a partir da manhã queremos já estar com os eternites distribuindo nas residências para aquelas que foram danificadas então estamos aqui atuando vamos levantar a cabeça Vamos seguir em frente para que a gente mais uma vez recupere a nossa cidade. Nosso povo, uma frente um povo unido, é um povo gordeiro, um povo trabalhador. Com certeza vamos mais uma vez superar esse momento difícil e seguir em frente com a nossa vida. Gostaria de tranquilizar o povo renegrense, afirmando que a Prefeitura Municipal, juntamente com a Defesa Civil e com a Secretaria de Assistência Social, nós estamos tomando todas as providências necessárias para amenizar todas aquelas pessoas que foram atingidas ontem pela aquela tempestade, né, junto com chuva e o granizo, que foi muito forte em algumas regiões aqui do nosso município. Dizer que a Prefeitura já está em contato com a Defesa Civil do Estado do Paraná, com as autoridades do Paraná, e estamos fazendo todos os encaminhamentos possíveis, né, urgentes e emergenciais para que a nossa população atingida possa receber já as, as primeiras iniciativas para amenizar esse sinistro que aconteceu aqui no nosso município de Rio Negro. E afirmar que uma das providências de todas as pessoas atingidas é comparecer de imediato ali no salão paroquial é, 6 de agosto para fazer o cadastro, né? afirmando assim a moralidade e a legalidade deste ato. E logo após essa, esse cadastro, né, as nossas equipes da Prefeitura, juntamente com a Defesa Civil, nós estaremos fazendo os encaminhamentos de materiais a serem disponibilizados emergencialmente como telhas. E as nossas equipes já estão em campo fazendo todos os aparatos necessários, tomando todas as providências e, junto com o povo, vamos vencer. Este momento triste, este momento crítico, mas o povo rionegrense é perseverante. Nós vamos vencer mais essa.